No verão de 1944, um grupo desesperado e infeliz de oficiais alemães coloca em marcha uma operação destinada a livrar-se do Führer, derrubar o terceiro Reich e estabelecer um novo governo. A data escolhida é 20 de julho. O local, quartel de Rustenburg, conhecido como Wolf's Chance, o Covil do Lobo. No entanto, surgiu um problema. O coronel da SS, Wilhelm von Bellum, chefe de segurança do complexo, suspeita a existência de uma conspiração e está prestes a desmascarar os seus líderes. Sua missão será entrar na fortaleza e sequestrar o coronel von Bellum antes de que possa atrapalhar os planos. Se você for bem sucedido, possivelmente Hitler será eliminado e a guerra poderá acabar em alguns dias. Fico feliz em vê-lo novamente, oficial. Sua missão consiste em invadir o recinto amuralhado, capturar o coronel Von Belo, colocá-lo num tanque e fugir com ele pela estrada do leste. Devido a uma imprudência, um dos nossos homens foi capturado. Liberte e cumpra com seu objetivo. Ah, mais uma coisa. O inimigo está em alerta. Ao minar o sinal de perigo, o oficial fugirá no veículo que lhe está esperando, fracassando sua missão imediatamente. Isso é tudo. Contamos com você. Saudação, internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos continuar com Comandos, um chamado do dever! Hoje, na quinta missão! Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente! Nesta missão temos boina Verde, hum? Franco Tirador, Condutor, Sim. E o espião, que no momento não podemos utilizar por estar preso. Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar aquele like para ajudar o canal a crescer. Muito bem comandos, o plano é o seguinte, vamos invadir pela entrada da direita. O Boina Verde deve pular o muro e fazer a limpa nessa área, para que os demais possam entrar. Uma vez dentro, devem entrar no tanque e colocar uma unidade inimiga para controlá-lo. Depois devem ir até onde o espião está preso e libertá-lo. Aqui tem balas de franco-atirador e aqui tem o uniforme de oficial para o espião. Uma vez feito isso, devem destruir o carro do coronel. Eliminar todas as tropas. E com o espião, sequestrar o coronel. Colocá-lo no tanque. E escapar nessa direção. Entendido? Sim. Yeah. Em frente. Hum, mm -hmm. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Acabado. Hum? Vai, passa a faca neles. Pega o lecoy. Pronto. Essa fase é muito nostálgica pra mim. Pois foi onde tudo começou. Commandos foi um dos primeiros jogos que eu joguei de PC. E essa era a missão que vinha na demo do jogo. Eu lembro até hoje, veio num CD-ROM, daquela antiga revista de games da a PC Gamer, comecei adquirindo jogos através das revistas, junto com comandos eu conheci diversos outros jogos clássicos, e claro, pretendo trazer aqui para o canal, alguns infelizmente não se encontram mais, já dá até para fazer um vídeo com uma lista dos jogos perdidos. Outro projeto que eu ainda não consegui tirar do papel. Então se você quiser que eu traga mais jogos clássicos pro canal, compartilhe esse vídeo. Hum, okay. Yes. Okay. Vai, passa a faca neles. I'm Isso! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Finish. E agora, condutor! Yeah. Finished. Finished. Olha só, o condutor agora tem um cacetete. I'll be right there. Está aqui, mont. Done. Ah, isso vai. Um fermento. Finally. No atrás das linhas inimigas, ele não tinha hum, nenhuma okay. arma silenciosa. Coming. Hum? Yes. Yeah. Okey dokey. Okay. Muito bem, já vamos levar esse cara aqui, que a vai precisar de okay. uma unidade inimiga para controlar okay. o tanque. Yeah. Considerate done. Erledigt. Yasser, yeah, right, coming. Yasser, yeah. Yasser, yeah. yeah, okay. Yasser, yeah, fertig. Yeah. Right. Muito bem, já estamos coming. aqui na entrada. Right. Hmm. Yeah. Yeah, sir. That's easy. Command. Agora invadir com boia verde. Agora é a vez do hum, franco atirador yes. hum, okay. Franco atirador a postos yes. E seguimos com o boi na verde uh -huh. Coming. Coming. Yes. Coming. Okay. Okay. Done. Beleza, agora é só pular o muro Descer a done. escada finished. Beleza já estamos dentro, agora se livrar das tropas, essa tropa aí é um verdadeiro incômodo. E para isso vamos utilizar aqui uma tática. Outra coisa, eu comecei a estudar inglês por causa desse jogo, que eu queria entender o que eles falavam e o que estava escrito, então isso com certeza me motivou a seguir nos estudos. Ou seja, quem acha que jogo não é cultura é um tremendo do imbecil. Sabe de nada, inocente. Venham, venham, venham, venham, venham. Um, dois, três. Pronto. Problema resolvido. <risos> Come on. okay, se dar aqui? erledigt. Yeah. All right. that's easy. Finished. Chama a atenção mm -hmm. do maluco e se esconde. Just leave it to me. Go Pronto. ok Okay. Come on. droga. Uau, vamos tentar okay. de novo. All right. Consider done. Okay. Pronto. agora sim. Yes. Come Consider it done. Okay. É, tem que manter o controle S e D. Zone. Senão você volta lá pro começo da fase. That's easy aí. Just leave it to me. All right. Uh hum, pronto. That's easy. pedrada. Ada. Pedrada. Estoque mant. Então pedrada. pedrada. Pedrada, pedrada. Mm. já se esconde, Passou. Beleza. E agora? Pisca right. viva. Finished. Mm? on. Hey! All right. Going. Yes. Okay. I'm coming. Going. Consider it done. Yeah? Okay. Hmm. Goin. Yeah. I'll be right there. Okay. Yeah, sir. Um Vamos, sim. entra aí. OK. Bora! Hora De ]Right. é um. yeah. yeah. do show Ia. Ia. Ia. Em ordem, em ordem. Yeah. Coming. Mhm. Está aqui, manto. OK. Pronto. Mais balas para o atirador. caçador? Yeah. Yeah, Iaça. Yeah. Ia. E vamos em frente. Ia. Yeah. Ia. Yeah. Yeah. Agora vamos libertar o espião. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ja. Ja. In Ordnung. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. In Ordnung. Ja. Yeah. Coming. Coming. Hey, ja, Sir. Ja. Ja. Ja. Ja. Pra quem não entendeu? Eles não estão reconhecendo. Porque quem está controlando o tanque? É uma unidade inimiga. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. E agora o espião se prepara yeah. para entrar em ação. I'm ready. Fine. Going. Yeah. Yeah, sir. Yeah. I'm Tudo ready. bem, pega o uniforme. Hmm. Yeah, I'll be right there. Sure thing. Hmm. Yeah. Yeah, okie dokey. I'm ready. O que você quer dizer, oficial, está chegando. Sim, senhor. Sim. Sim. Sim. Sim. Sim. tanque para um lado, espião para o outro. Sim. Yeah. Pronto, aí yeah. está o coronel. Sim, estou pronto. E é com o espião Fine. que vamos capturá-lo. Pronto. O tanque se encarrega dos soldados, you say, All right. enquanto o espião okay. se encarrega do coronel. I agree. Mas primeiro, vamos pegar o Doi. uniforme do, de oficial. Yes. Esse traje que eu estou usando aqui, ele é, ele é reconhecido por tropas e o próprio coronel. Então, para evitar qualquer problema, vamos pegar o uniforme de oficial, que aí ele vai estar tá, já não vai ser mais detectado. Fim. sim. Fim. Ok, goi. Muito bem, já estamos com o uniforme. Yeah, Agora. Estou yeah. pronto. Whatever you say, officer. Fogo. E. Estou pronto. Eu vi. Goi. Fá. Mm, I agree. Fine. Done. Whatever you say, officer. mata tudo, mata tudo. Isso. Arama, Arama. Arama. Muito bem, a área tá limpa. Agora é só raptar o coronel. Opa, cuidado com a tropa. Whatever Beleza. Vamos lá, entra aí! Isso! Haha! <risos> é o coronel que vai dirigindo, mano! E vamos embora! Beleza! Vai, vai, vai, vai, vai, vai! Vai, vai, vai, vai, vai! Vamos embora desse lugar! Vamos embora desse lugar! E é isso aí, sou cumprido, oficial! Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, conto com sua presença no próximo vídeo. Ah, e claro, não esquece de deixar um like, hein. E até a próxima. Ah, eu continuo um brigadeiro.